Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem umas amigas que dá conselho e não resolve não, só matando mesmo. Você dá o conselho pra pessoa, parece que entra por um ouvido e sai é pelo outro. Que não tem jeito, não escuta. Olha, olha, meu nariz até abre de tanta raiva. Calma, nariz, calma, se controla. Eu tenho uma amiga, que ela tava namorando com um cara aí. Aí ela resolveu terminar com a cara. Disse que o relacionamento dela tinha desgastado, que ela não sentia mais nada por ele, que sentia vontade de ficar com outros caras. Então ela preferiu largar pra não trair o cara que é mancada, né? Falei o quê, amiga solteira? <risos> não acredito nisso. Vamos agora pro baile funk, arrastar a nossa poderosa no chão gostosinho no gente. Porque a gente é assim, meu amor, a gente não perde tempo. E eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu tinha uma titanzinha, né? Eu troquei minha titanzinha, Peguei uma 300. <risos> meu amor! Imagina nós duas de 300 na quebrada, assombrando tudo. Queridos cursos, entreguem o currículo de vocês que a gente vai dar trabalho. Mano, foram os melhores meses das nossas vidas, cara. Todo final de semana a gente tava num rolê diferente, conhecendo pessoas diferentes. hora que a gente leva uma boa outra, eu tava assim, mano, o que que tá acontecendo? Não, eu não entendia nada. Gente, a gente tava parando tudo. A gente tava parando tudo. Mas essa felicidade durou três meses. Até o ex-namorado da minha amiga aparecer com outra. Minha amiga ficou como? Ficou puta, né? Ficou puta. A gente é assim, né? A gente termina, mas a pessoa não pode ser feliz com outra pessoa. Não pode, porque é contra as nossas regras. Nossa regra é a gente terminar e a pessoa chorar, chorar, ficar triste. Correr atrás da gente, chorar de novo e ficar triste. Mas arrumar outra pessoa não tá nas regras. Essas regras só funcionam quando a gente ainda gosta da pessoa. Quando a gente não gosta, foda-se as regras. Aí ontem a gente foi num barzinho. O ex-namorado da minha amiga tava lá, com outra mina lá. Pagando de casalzinho, pá. Minha amiga engoliu seco, mas dava pra ver na cara dela que ela tava puta. Mas até aí, de boa, direitos iguais, né? O cara teve o direito de pegar outras mina. A minha amiga também tava pegando outros caras. Aí hoje eu acordo com uma ligação. De quem? Da minha amiga. Ai, amiga. Eu acho que eu vou voltar com ele. O que que você acha? Sabe o que, que eu acho? Eu acho que isso é fogo no cu. Porque até ontem tava lá no rolê. Ah! Porque eu não amo mais ele. Ai, graças a Deus que eu terminei pegando Deus e o mundo. Não é pano de chão, mas tá me enxugando tudo. Agora, você liga pra mim 11 horas da madrugada pra falar que acha que ama e que quer voltar? Isso não é amor. Isso não é amor. Não é amor isso é fogo na perereca, eu já passei por isso eu já passei por isso, eu namorei cinco anos com o um cara, cinco anos a gente largava, quando eu via que ele tava com outra, eu pedia pra voltar, o pior de tudo é que eu não amava mais ele, sabe, o beijo não encaixava mais sabe, eu não sentia mais tesão com ele, tava tipo, ó largava sempre, mas quando eu via ele com outra parece que meu amor, ó, voltava isso é fogo na perereca, o foda não é nem voltar, entendeu, o foda é que você sabe que não gosta, que não sente mais nada pela pessoa, mas você vê a pessoa com outra pede pra voltar Se atrasa e atrasa a vida da pessoa E as regras não valem Quando não existe mais amor Entendeu? Não vale Que se exploda as regras Demorou pra mim entender isso? Demorou Mas depois que eu consegui entender Eu consegui seguir o baile E deixei meu ex-namorado seguir o baile dele também Todo mundo tem o direito de seguir o baile aqui Então o conselho da Laís Oliveira pra vocês Posso até estar errada Que isso não acontece nunca, né queridas? Eu sempre tô certa você vai me seguir no Instagram, arroba Oliveira. Meus amores, eu posto vários conselhos lá nos stories. Vocês vão amar, viu? Então segue. Segundo, não gosta mais da pessoa? Segue o baile, deixa a pessoa seguir o baile dela também. A pessoa tem o direito de ser feliz, mesmo que não seja com você. Isso é uma bronca. E isso não é só bom pra pessoa, não. É bom pra você também. Porque você fica tanto tempo insistindo numa coisa que você sabe que não dá certo. Você sabe que não vai pra frente. E você acaba se impedindo de conhecer uma pessoa mais bacana. Às vezes, a gente precisa deixar o passado pra trás pra conseguir ter um futuro melhor. E assim seguimos o baile gostosinho no azeite. E amiga, se você voltar com esse boy e não dá certo, e você vir aqui na minha casa choramingando, eu vou mandar você plantar a batata, viu? Tira, amiga. Encosta a cabecinha no meu ombro e chora. Mas aproveita e traz uma garrafa de Little Devil, que a minha tá acabando, a gente bebe e chora junto. E é pra trazer a Little Devil. Não vem com essas pingas falsas, não, que eu mando você embora da minha casa. <risos> Te amo.